O museu. Museu. museu, museu, museu, museu, museu, museu. O museu Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Museu da URGS. Meu nome é Luno, eu sou aluno do teatro e bolsista do Museu da URGS. E hoje eu vou apresentar um pouco dele para vocês. O Museu da URGS foi criado em 1984 e é um dos espaços atuantes da Pró-Reitoria de Extensão. Ao longo dos seus 36 anos, já realizou mais de 170 exposições e projetos variados entre as diversas áreas do conhecimento. Elas não tratam de um único tema, mas sim de uma infinidade de assuntos, que podem ser desde educação física até mesmo paleontologia. Assim como seu caráter é interdisciplinar, seus públicos também são diversos e podem ser desde visitas espontâneas de quem está dando uma volta pelo campus, até visitas planejadas com grupos escolares previamente agendadas e mediadas pela nossa equipe. A maior missão do museu é potencializar a interação de pessoas de dentro e de fora da universidade com a produção científica, artística, histórica e cultural da URGS, promovendo a valorização do patrimônio para que esse seja apropriado pela comunidade, fortalecendo as identidades e o sentimento de pertencimento. Buscamos, com o nosso trabalho, constituir um espaço de educação para a cidadania, justiça social, direitos humanos, liberdade, igualdade, democracia, contra a discriminação, pelo exercício da cultura e o respeito às diferenças culturais. Para isso, promovemos diversas atividades, que incluem rodas de conversa, seminários, contação de histórias, esquetes teatrais, formação continuada de professores, empréstimos de caixas educativas, entre outras. Aqui são guardados e preservados documentos, imagens e objetos que remetem à história, à memória e à identidade da URGS e da cidade de Porto Alegre, que podem ser conhecidos por meio das exposições e também através das pesquisas. Espaço de diálogo é o que não falta no museu. Uma das coisas que eu mais gosto sobre o museu é que aqui, as exposições e as atividades educativas são construídas a partir do diálogo com a comunidade. E isso faz toda a diferença. Nós somos um espaço de trocas e aprendizagens. E temos muito orgulho de fazer parte da Extensão URGS. Por isso, vem para a Extensão, a gente está te esperando.